e guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo para vocês mais um vídeo e hoje nós iremos falar sobre o anúncio oficial sobre a triste sobre a triste notícia do, do encerramento das atividades do Crossfire Coreia sim é verdade o Crossfire Coreia ele vai fechar ele faliu não vai ter mais Crossfire Coreia tá mas primeiro se você é novo seja bem-vindo se você já já é inscrito boneco? Deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e tudo que está acontecendo aí no mundo do Crossfire tudo que está acontecendo de, de, de notícia, de atualização, de, de bug, disso, daquilo então ativa tudo aí, se inscreve para não perder nada disso, dessas informações. Fechou? Vamos lá. Eu fui mais a fundo, fui pesquisar para ver se era verdade. E realmente, ó, eu vim aqui na página oficial do Crossfire China, né? Aqui tá, tá traduzido, mas se eu deixar normal fica normal. é aqui diz o seguinte: eles de postar uma nota ontem, né? Ontem, o dia que eu tô gravando hoje, o dia anterior, né? Com a hashtag CFKR, né? Que seria CF Coreia. É o fim do CF Coreia, hashtag fim do CF Coreia E a tradução, Crossfire Coreia está fechando no dia 3 de março de 2020 Ou seja, é, a partir do mês do dia que eu estou postando esse vídeo aqui Hoje é dia 1 né? Hoje é dia 1 de fevereiro Então daqui a mais um mês, é, só tem um mês mais de vida aí o Crossfire China, tá? E aí tem uma nota aqui, né? Com dizeres em, em coreano, né? China, eu, eu, Me perdoe, eu falei, eu acabei falando de China, não a é China, do Crossfire Coreano, né? Tem algumas informações aqui do Coreano e eu fui lá e entrei no site, o site aqui, né, da página do CF Coreia, é esse, ó. E a mesma postagem, tá vendo como vocês podem ver a mesma postagem que colocaram aqui no Facebook? Então, realmente é oficial, tá, gente? É oficial. O Crossfire Coreia vai fechar sim. É uma péssima notícia, o um péssimo né? É, mas são coisas que vem acontecendo que a gente vai falar, falou e vem falando e vai falar para vocês sobre teorias, né? E isso confirma uma grande teoria nossa. Então, eu traduzi aqui, coloquei o tradutor, tá mais ou menos, então não, não, não liguem muito para a tradução que fica meio embolado, né? Aí diz assim: "Olá Crossfire, né? Olá Crossfireando jogadores. É, aí, primeiro, né? Primeiro a todos os mercenários, a gente queria agradecer pelo longo tempo. É, a muito não, Primeiro a todos os mercenários que estão no Crossfire há muito tempo. Ou seja, primeiro, é, obrigado, né? A todos os jogadores que estão no Crossfire há muito tempo. Sinto muito pelas más notícias. Aí, aqui ó, o Crossfire interromper o último, interromperá, né? Ou que aqui a tradução fica meio bagunçada, vai interromper as atividades. É, dia 3 de março de 2020, ou seja, é o Crossfire Coreia, tá? Gente, não é o Crossfire AL ainda, é o Crossfire Coreia, tá? É, concluímos que, né? Concluímos e focamos nossa capacidade no jogo e estamos no, nos preparando para compensar o amor dos mercenários, né, o amor dos jogadores, né? Que eles falam por causa. Porque é, Crossfire e Forças Mercenários. Aqui a tradução é Mercenários, mas é, eu creio que seja dos jogadores, né? O amor dos jogadores. Tá, Calma aí que eu já vou explicar. É, eles vão fechar o servidor, mas eles vão recompensar, vão reembolsar os jogadores. Calma aí que já vou explicar essa parte. É, faz muito tempo que não forne fornecemos um jogo suave. Graças ao apoio dos mercenários, né, dos jogadores, passamos seis anos com o Crossfire na online nativo na então foram seis anos lá de crossfire na coreia né e há muito tempo pelo que eu vi aqui pelo que eu pesquisei nas fontes que eles estão com alguns problemas e problemas esses que parecido com o nosso né instabilidade é bug erro lag e várias essas coisas então chegou chegou no, no, no, no limite aqui que os caras não em vez de entregar um serviço ruim resolveram fechar e também porque não tem gasto, não, não se mantém, né, o Crossfire Coreia não consegue se manter em gasto também financeiros, né, ou seja, não estão colocando ZP, não estão investindo lá, então chega uma hora, gente, que a empresa não consegue deixar mais servidores online, entenderam? Então, esse, esse, esse, esse é o um nível bem importante, bem importante, vamos lá, é pensamos que poderíamos manter o serviço até agora, né, então aqui é a tradução também ruim, mas eles, eles agradecem o apoio dos jogadores, né, e a força por ter conseguido manter o serviço até o dia de hoje, até o dia que vai fechar, que é no próximo mês, em março, né, mesmo em situações difíceis, é, mesmo nas situações difíceis, conseguir manter o servidor por seis anos online. Então é muita coisa. Nosso vai para 8, né? Já tá em oito. Esse mês é a mesma aniversário do Crossfire. A L, então vamos para oito. Então a gente durou dois anos a mais que eles. Né? Hum, oh, foi lançado dois anos antes lá. Não sei, eu acho que é isso. Mas eles dizem que são seis, né? Mesmo em situações difíceis de combinar. Consideramos que a continuidade do serviço estará enganando os mercenários. Ou seja, eles estão eles com tanto problema lá é, que... Pra continuar, eles estariam como se fossem enganando os jogadores, enganando a comunidade. Então eles resolveram finalizar e encerrar as atividades porque não tinha mais condições de entregar um serviço estável, um serviço bom. Como assim um serviço, soldado? Cara, o um servidor bom, é, suporte bom, é, jogo sem muito lag, sem ping, erros, anti-hack, essas coisas. Então pra eles, never. Então, aí eles colocam aqui, lamentamos sinceramente por entregar essa decisão aos nossos mercenários ao longo da data. Então, vem se desculpando e explicando mais ou menos. Eles não explicam aqui a fundo o que realmente está acontecendo, mas problemas decorrentes são esses, né gente? Problemas que a gente sempre teve, bug, lag, essas coisas, né? Não demora muito, mas faremos o possível para garantir que não haja inconveniências até o final do serviço. Eles vão tentar, né, faltar um mês ainda para encerrar a atividade, então eles vão tentar, nesse um mês, deixar o jogo né, jogável na medida do possível, mesmo que vá fechar é, o jogo. Faremos o possível para encontrá-lo de uma maneira mais rápida e possível, né, para deixar o jogo jogável. Né, é, e eles já fecharam. Tá, eles já fecharam a venda de, de cash. Não vai não lá no, no Coreia. não o pessoal não consegue mais comprar cash nem nada. Então, já foi fechado a venda de ZP. Não consegue mais comprar, não consegue mais investir nem nada. Quem quiser tá. E aqui no final, eles desejam toda a toda a felicidade de todos os lados do mercenário. Desejo felicidade a todos os lados dos jogadores, né? A todos os lares dos jogadores. E obrigado. Então, essa foi a nota. Muito triste, de verdade, essa notícia. E isso nos levanta bastantes questões e coisas sobre o nosso futuro, o, cross, o futuro do Crossfire. Porque a gente tá nessa pegada, né? Querendo ou não, a gente vem sofrendo bastante, com bastante erro, essas coisas. E tudo aquilo mais que a gente comentou nesse vídeo que tá aqui em cima. Então, se você não assistiu o vídeo passado... Olha aqui em cima, né, para você ficar sabendo do que tá acontecendo. Ó, verifique a programação interna do serviço para evitar tran transtornos abaixo. Tá, eles vão encerrar as atividades é, em, em, em 3 de março, né, vai ser, vai ser lá e vai fechar. Não vai ter mais site, não vai ter mais fórum, não vai ter mais login nem nada de jogo. Então vão fechar tudo, tanto site... Como todo a, a sistema de jogo vai ser fechado. Aqui, depois vocês quiserem ler mais a fundo, porque tem muito detalhezinho aqui. E eu não vou entrar muito nisso, porque não é muito importante que para falar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Já tá longo, né? Mas aqui, é, eles vão fazer um reembolso né, para todos os jogadores do Crossfire Coreia, né? É que nos últimos três meses investiram, colocaram ou tem ainda na sua conta ZP parado, ZP lá. Então eles vão reembolsar, né? O pessoal vai fazer a solicitação. Eles vão, parece que eles criaram lá um tópico no, no fórum, no site. Que o pessoal vai poder enviar a solicitação para fazer o reembolso, né? Do, dos gastos que tiveram nos últimos três meses. Aí investindo no, no Crossfire Coreia. E vão ser reembolsados, né? Não tem muito detalhes, mas... Algumas coisas tão, entram nesse, nesse reembolso, né? Que aqui não, não fica bonito porque a nossa tradução é meio, é meio boneca. Tá? Então se você estava preocupado, né? tem muita gente falando Ah, quando, o, Crossfire, quando o, Crossfire, o nosso Crossfire fechar a gente vai receber, a gente vai, vai ter nosso dia de volta, o que a gente gastou. Cara, eu não sei, né? é a realidade, eu não sei. Mas no Crossfire Coreia eles estão reembolsando os últimos três meses. Né? Ah, não é nada, mas já é alguma coisa, né? Em comparação, se você gastou muito, investiu muito, você até o, o, o momento que está jogando, você está usufruindo do que você comprou. Né? Então, de certa forma, não foi um dinheiro que você gastou e não teve como usar. Né? Você está usando por aquilo que você comprou. Né? Que nem no caso das VIPs, personagens, armas, né? quem ganhou a arma do mercado negro, etc. Então, se você tem, você está usando. Então, não seria é, falar assim, ah, eu não vou ter nada. Não, você está usando. Agora a forma de reembolso, eu não sei. E também não sei se no, se no nosso Crossfire quando vier. É, ou não sei o tempo. Pode ser amanhã, pode ser um mês, pode ser um ano, dois anos, dez anos, cinco anos. Não sei. Quando vier o caso do nosso servidor fechar, não sei se vai ter esse mesmo, esse mesmo procedimento que a empresa da Coreia teve, mas Tomara, né? Vou tomar água aqui. Tomara que tem. Mas é isso. Tá mais a fundo aqui, gente. É, eu vi. É, que eles falaram que eles vão encerrar os servidores porque não tem como, não tem nenhum servidor próximo para fazer que nem aquela migração que está tendo. Você sabe a migração que está tendo? Eu entrei no NA, tá? Eu entrei no Crossfire NA e nós, e tem servidores lá, Crossfire europeu. Crossfire, é, do, do Crossfire NA, do Crossfire Europeu, do Crossfire Espanhol. E já tem um servidor do nosso Crossfire lá. Já tem um servidor que a gente entra, eu entrei lá para testar agora, antes de fazer esse vídeo, eu tô com o ping 3.5, o máximo que ficou lá foi 18. Então, possivelmente, futuramente, o nosso Crossfire vai migrar pro, pro Crossfire NA. Tá, então já vou deixar isso aqui. Não se desespere, como vai ser, como vai ficar, isso aí eu vou explicar em um outro vídeo, tá? Mas só para deixar as informações pra vocês, tá bom? Então, é, segundo o que foi relatado por eles, é, eles vão fechar pela, pela má qualidade de serviço entregue e porque não tem nenhum servidor próximo para migrar, né, o pessoal fazer a migração que nem estão fazendo, com o CFNA, com o CF Europeu, com o CF espanhol, né? No caso juntou todo mundo ali e no nosso vai se juntar com eles possivelmente, porque senão não um servidor teste no nosso lá no Crossfire também, que eu vou falar, vou fazer isso no próximo vídeo. Então é muito importante você seguir aqui e deixar o sininho para não perder, tá? Aí eu pesquisando aqui, dando uma olhadinha aqui no mapa, tal, da Coreia e da China. Vocês podem ver que a Coreia, né, o servidor coreano, Crossfire Coreia, as cidades, os países ficam próximos, não fica tão distante, né? Creio eu, gente, que lá já o pessoal já esteja disponível Crossfire HD, já estejam jogando. Não sei se também a falta de jogadores no Crossfire lá na Coreia deve ter ocasionado isso, né? Por, por pelo motivo do pessoal estar jogando o Crossfire novo, né? O Crossfire HD, ou se é só pelos motivos de erro, ping, uma estabilidade e tal, essas coisas, só pela má qualidade do serviço mesmo. Né? Mas de todo caso Fica essa, essa possibilidade Pode ser também que o pessoal já tá Tipo focado no HD E esqueceram de vez o Crossfire e... Né, padrão, Crossfire 1.0, esse aí que é o que a gente joga atualmente, né? possa ser e não, não tinha como se manter. empresa nenhuma, o jogo é grátis, mas a empresa, se não tiver gasto dentro do jogo, a empresa não se mantém. Então, isso também é um fator deles ter fechado, porque se você não tem retorno, para que, que você vai estar tá com, com o jogo aberto, né? É, querendo ou não, para a gente é diversão, mas para a empresa é lucro, é trabalho e é dinheiro, né? Então, eles precisam lucrar. Tá bom? Então é isso, rapaziada. Eu queria trazer isso para vocês. Infelizmente, essa notícia é triste, mas é, a gente vai estar tá sempre pesquisando, vai estar tá sempre atualizando vocês sobre o que tá acontecendo aí, né? Eu no próximo vídeo vou falar sobre o Crossfire NA. E o, nosso servidor, e, o, e o servidor brasileiro lá no Crossfire NA, cara. Sim, tem. Vou trazer a gameplay para vocês e vou mostrar para vocês o ping. Realmente vou testar todos os servidores para vocês verem que eu não estou de conversa. Então, possivelmente, possa ser que futuramente, não sei o tempo, não sei quando isso vai acontecer. Mas tem sim um servidor brasileiro lá no Crossfire NA, tá? Então, vou falar isso no próximo vídeo. Então, não se esqueça, deixa o seu like aqui. Se você é novo, seja bem-vindo, se inscreva para você ficar por dentro, para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo do Crossfire. Valeu, muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, um grande abraço e lembre-se, porque ser gamer e ser jogador de Crossfire está sendo uma guerra. Fui!